O nariz fica mais fininho, fica o contorno no nariz. Tô bonita? Tô bonito? Uhum. Quer que eu faça o sardinho?